Tá bom, cara Eu acho que hoje já deu por hoje Né, mano? É, hoje já deu por hoje é, Parabéns Tá, mas antes de acabar esse dia maravilhoso Eu pretendo fazer Algo muito da hora Que é basicamente Fazer um portal para outro universo Que é em outro lugar, não sei Mas enfim, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Gu. E é o seguinte, galera, neste vídeo Eu irei fazer um portal Para o universo dos jovens titãs, galera Então, antes de começar esse mundo Esse mundo, esse vídeo Já clica no gostei e se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Pra ajudar o canal a fortalecer Vamos bater nossa meta de 300 inscritos, beleza? Por favor, ajuda o canal aí E, mano, é o seguinte eu contratei um cara pra me trazer a caixa, né, com tudo dentro, pra não precisar ir comprar as coisas e tudo mais. Então, já está aqui fora, eu pedi pra tirarem os móveis aqui, né, porque tava atrapalhando. Eu dei, uma, eu dei pro meu amigo, né, que ele mora aqui e tudo mais, mano. Então, vamos pegar aqui todos esses blocos, mas primeiro a gente vai ter que fazer o portal para o Nether, primeiramente, né. A gente tem que fazer o portal para o Nether. Um, dois, três... Um, dois, três... Eles, galera, está aqui o nosso portal Para o Nether, mas Vocês viram que tem blocos diferenciados Aqui, né? Um cinza e um Amarelo e um flip steel Por quê, mano? Porque quando eu Contorno e construo um, um outro portal Por cima do portal do Nether As cores indicam é, O tema, né? Que é o Robin, né? O Robin, ele usa O... O amarelo e um pouco do cinza Então, a gente vai basicamente fazer isso daqui Aqui e aqui E completar com o amarelo Aqui por cima, galera E agora chegou a hora da marcha, Galera, vocês vão ver Que a gente vai sair no mundo do jovens titãs. Então, eu vou ligar aqui o portal E, como vocês podem ver Parece um portal do Nether qualquer, né Mas não, galera É totalmente diferente esse, esse portal Porque quando eu entro eu não saio no Nether, eu saio na torre deles, galera Então, deixa eu já guardar o Fita Steel E, mano, só bora pro esse Portal Mas antes, já vai clicando no gostei Se inscreve no canal pra quem quiser ver a gente lá no Mundo Jovem tudo. Não sei se vocês vão estar tá lá Porque eles são muito ocupados, né? Salvando é, a cidade deles, né? Então, vamos lá, galera Em 3, 2, 1 E vai! Ai, meu Deus Caraca, velho, acho que eu cheguei, né? Não tá pra ver nada, tá muito neblina aqui, tá? Mas o portal tá aqui, né, rapaziada? Então vamos seguir essa trilha aqui, porque eu acho que é aqui onde os jovens titãs moram, galera. Então, meu Deus. Tá. vamos ver aqui. Meu Deus do céu, galera. É aqui mesmo a torre dos jovens titãs. Não tô nem acreditando, galera, que eu tô aqui. Mesmo, mano. Tá, vamos, Acho que eu posso entrar, né? Será que em casa? Deixa eu. Eu vou lá ver, galera. Ai, ai, meu Deus. Ai. Quase prendendo meu dedo isso aqui. Tá. tá tem um elevador muito grande aqui, tá? Vamos vir aqui. Entrar. Será que é só clicar aqui? Porque olha o tamanho disso aqui, galera. Como eu vou chegar ali, mano? Isso aqui tá. Também ficaria invisível, mano. clica clicar aqui, velho. Né? aqui é trollagem. Meu Deus. Caraca. Galera, nossa, subi tudo de uma vez, tá? Mas enfim, será que é aqui, mano? Isso aqui, aqui, aqui não é o andar onde eles ficam, velho. Eu tô triste, mano. Ah! Meu Deus! São eles! Galera, são eles, meu Deus. Eu tô muito ansioso, velho. sou muito fã dos Jovens Titãs em Ação, velho. Pra quem nunca assistiu, mano, é um desenho muito mais, muito legal, galera. Tá, isso aqui. Ó, tem o Robin. O Mutano, o Ciborgue, cara. nossa, elas, elas voltaram, mano. meu Deus, tem a Ravena e a Estelar, mano, caraca, mano, eu vejo muito seu fã, Rob. meu Deus, velho, cara, olha a torre deles, mano, cara, vamos, vamos investigar, mano, olha o quarto do Ciborgue, mano, caraca, velho, é muito bonito, mano, Sério, velho, muito top, mano, o quarto dele que é o ciborgue Pra cá o que? Vamos ver Tem uma porta aqui, não tem nada Aqui também não tem nada Tá subindo aqui, vamos ver o que, que tem aqui pra cima, galera Quarto da Estelar, galera Cara, tá tudo roxão, é Roxão o negócio Nossa, tem tá um disco Aqui tem tá um disco um né, sofá Tá, mas enfim, mano Deixa eu ver aqui Tá pra cá, vamos ver o que temos pra cá, galera temos ó, o quarto do Robin pra cá, galera. O quarto do Robin, mano. Vamos ver o quarto do Robin, velho. Caraca, mano. No quarto do Robin, velho. Nossa, velho. Igualzinho da série, mano. Você é louco, galera. Mano, já deixa o seu like aí que eu tô muito feliz de estar aqui, velho. Tá, vamos ver aqui pra cá. Uh, cadê o quarto da Ravina, mano? Eu ver o quarto da Ravina, velho. Isso aqui é pra cá? Não, não é pra cá, não. Ai caramba, onde está o quarto dela? Deve ser pra... lá pro outro lado, lá, galera. É... Aqui, ó. Deve ser pra cá o quarto da é... o quarto da Ravena deve ser pra cá, velho. Uh... Deixa eu ver aqui. Onde deve ser, mano? não que é para cá, ó. Ah! Aqui, galera. Aqui, ó. Ravena Quarto. Meu Deus, vamos ver. Caraca, moleque. É... Mano, é muito igual, velho. A série, o que é isso aqui? Uh... Tá. Uh, deixa eu ver aqui, mano, olha o quadro, velho, que ela tem, cara, é tipo, coisas sombrias, né, porque ela é um, é um demônio, né, praticamente, e, cara, olha que da hora, mano, olha o portal aqui, ó, onde, acho que a cama dela, que falar, né? mas foi a cama dela, tá um garoto, porque a cama dela é aqui, ó, tá legal, mas, enfim, rapaziada, eu acho que eu vou voltar pro meu mundo, porque, se não, velho, se alguma coisa acontecesse, algum vilão aparecer, do nada aqui e o portal ser destruído, eu vou ficar aqui preso pro resto da eternidade aqui no mundo dos jovens titãs, galera. Então, é o seguinte, espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Se gostaram, mano, clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra quem não é inscrito ainda, mano. Porque tem muitos e muitas aventuras aqui no Minecraft pra vocês assistirem. Então, velho, não perca nenhum dos vídeos. Ative o sininho pra você ser o primeiro a receber a notificação antes de todo mundo, beleza? Que vai sair vídeo muito antes do, do prazo, né? Pra sair se você ativar o sininho das notificações. Vai ter vídeo todo santo dia antes do horário, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou-se, fui! Tchau.